Valentes de Deus, de Deus, de com soldados são valentes de O que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde de forma alguma? Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança de sua morte, também o seremos eh, na semelhança da sua ressurreição. Amém. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que Amém. o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, Tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre Ele. Pois quanto ao morrer, Ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos, nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumento da injustiça ao pecado. Mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos da justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mais debaixo da graça. Agradecidos a Deus, muito felizes hein? por mais esta alma que tem chegado até este lugar de decisão ainda em tempo, ainda antes do arrebatamento. E nós sempre antes de batizar, nós lemos esta escritura, onde o apóstolo Paulo está escrevendo e falando aos romanos sobre essa novidade de vida. Amém. Uma vez que você toma uma decisão, você vinha caminhando para um objetivo, mas esta decisão você, você faz uma conversão, você muda de rumo, você é. muda o seu alvo, o seu objetivo de vida. E aquele que fumava não fumará mais. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que mentia não mente mais. Ele agora você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ainda estará, estará vivendo nessa carne. Ainda estará sujeito às tentações. Ser tentado não é pecado. Mas o pecado é quando você cede à tentação. E nós aprendemos também... E sempre ensinamos no momento em que estamos ministrando Que todo cristão, ele é dizimista né? Esse é um dever de cada filho de Abraão O dízimo não é da lei, ele é muito antes da lei Abraão, 600 anos antes da lei, foi dizimista né? Então, esse, como um cristão, é a nossa obrigação de fé é, Lembramos também que o ministério, o pastor ele está sempre à disposição daqueles, da igreja, para conselhos, para orientação espiritual, no né, que o irmão precisar, né? o irmão sempre vai ter o sacerdócio à disposição para uma orientação, para uma ajuda espiritual. E no demais, é, que Deus possa abençoar esta decisão, que Deus possa honrar a sua Aleluia. fé Aleluia. E o batismo ele é o pré-requisito para você receber o Espírito Santo Aleluia. Então uma vez batizado em nome de Jesus Cristo Você tem direito ao Espírito Santo Aleluia. Nós vamos ler a, a escritura de Atos capítulo 2 Onde Jesus ordenou através do Espírito Santo A igreja primitiva a batizar e a forma de batismo. né? É... E eles, ouvindo isto compungiram-se em seus corações e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, Que faremos, varões e irmãos? Então disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa. Uhum. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de três mil almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, e nas orações E sobreveio temor a toda a alma E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos E todos os que criam estavam juntos E tinham todas as coisas em comum Senhor Deus Nós estamos agradecidos a Ti, ó Pai Por tão grande oportunidade Nos sentimos honrados pelo privilégio De poder encaminhar mais esta alma para o reino do céu Deus bendito possas Tu dar-lhe o Espírito Santo, conforme a promessa da Tua Escritura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Sim. Sim. Está disposto a dar a sua vida por amor à sua palavra? Sim. Senhor Deus, aqui está este irmão Senhor. Há mais de dois mil anos o Senhor nos ordenou que fizéssemos discípulos de todas as nações. E aqui estamos nós nesta hora em cumprimento a esta escritura. Agora, Pai, que o Senhor possa receber mais esta alma para o reino do céu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É o nome completo. Irmão Zilton Rosa Mendes, em cumprimento às escrituras...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 Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Amado Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por mais esta alma que tem chegado ainda há tempo para o arrebatamento. Em breve este povo vai embora e nós estamos preparando-nos para esse dia. E aqui este irmão tem chegado. Possa o Senhor enchê-lo com o Teu Espírito Santo, conforme a promessa da Tua Palavra, Pai, Deus Todo-Poderoso. Nós rogamos Amém. as bênçãos de Deus sobre a vida do irmão Zilton, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.